Como quitar o seu financiamento imobiliário utilizando estratégias de pontos e milhas? Até o final desse vídeo eu vou te contar como que você consegue fazer isso. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e dos seus gastos do dia a dia. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, peço aí que você se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo se você gostar para que a gente possa aí alcançar o maior número de pessoas. Então, como que você consegue reduzir em 50% aí o prazo de pagamento do seu financiamento imobiliário, além dos juros que você vai economizar ao longo aí de todo esse período? Basicamente funciona da seguinte forma, se você possui, é, vamos usar como exemplo aqui, um valor de limite no cartão de crédito que, é, por exemplo, nossos alunos todos têm, Então Alguns de nossos alunos já aplicaram isso e já conseguiram esse resultado. Então, vou pegar esse exemplo, como trazer esse exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Imagina o seguinte: que você tenha 10 mil reais de limite no seu cartão de crédito. Com 10 mil reais de limite no seu cartão de crédito, você pode gerar, pelo menos ao longo de um ano, 8 mil reais de renda extra. Sem precisar investir, sem você precisar gastar mais para isso. Apenas aplicando estratégias para geração de pontos e milhas. Depois você vai vender esses pontos e milhas e colocar esse dinheiro no bolso. Então, considere que você tem um cartão de crédito de R$ 10.000 de limite. Você vai conseguir chegar ao final do ano com pelo menos R$ 8.000 de renda extra, isso de lucro. Esses R$ 8.000, vamos pegar como outro parâmetro, outra referência para facilitar o um entendimento, que é que você tem um financiamento imobiliário e paga uma parcela de R$ 700. Reais. Se você paga uma parcela de R$ 700 em financiamento imobiliário, ao final de um ano você vai ter pago R$ 8.400. Então, se você gerar, pegar esses 10 mil reais de limite que tem no seu cartão de crédito, gerar 8 mil reais de renda extra com esse cartão de crédito, você vai conseguir pagar mais, praticamente um ano de, do seu financiamento imobiliário. Dessa forma, você vai estar pagando o seu financiamento imobiliário normal, condição normal, tirando 700 reais todo mês e pagando. Chegar ao final do ano, você vai conseguir ainda pagar mais 12 parcelas apenas através dessa estratégia de geração de pontos e milhas. Então, basicamente, um ano que você paga, você vai estar tá, é, abatendo dois anos, porque um, um ano você vai tirar o dinheiro do bolso, e outro ano, mais um ano, os mais 12 meses, você vai conseguir pagar isso através de quê? Através da estratégia de pontos e milhas. Ok, Elis, Consegui entender, claro. Só que isso vai mais além ainda, porque se você tem um financiamento imobiliário, que, por exemplo, na tabela saque, onde você vai pagar... As, as últimas parcelas suas serão menores. Por quê? Lá no final, é, como o valor da sua dívida ele já reduziu é, ao longo do período, então, lá no final, você vai estar batendo mais na fatura do cartão e pagando no, no, no montante da dívida e pagando menos juros. Então, se você for lá no final e quitar, começar a pagar, pagar de trás para frente, esses 8 mil reais se a gente fizer a conta dele, na ponta do lápis, você vai conseguir abater pelo menos 20 parcelas do seu financiamento se você pagar de trás para frente. Então, isso pode fazer, reduzir, fazer com que você reduza o prazo que você vai pagar o seu financiamento imobiliário em até 60%. Então, você vai conseguir reduzir drasticamente o pagamento, o prazo de pagamento e os juros que você vai incidir, que você vai pagar também. Porque quando você paga de trás para frente, você reduz o montante da dívida. Então, você reduzindo o montante da dívida, o valor que o banco vai te cobrar hoje de juros que você está devendo, ele reduz também. Consequentemente, vai impactar na parcela que você paga. Então, é, aproveita essa oportunidade em 2023. Utilize, se você tem um financiamento imobiliário e tem limite no cartão de crédito, aprenda a gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito, os seus gastos do dia a dia, para você ter como meta, como missão diminuir o seu prazo, diminuir o seu financiamento imobiliário, tendo aí uma certa tranquilidade, possibilitando você e sua família que tenha aí mais segurança financeira, mais tranquilidade financeira. Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Pode ser que esse vídeo é, pareça muito polêmico, parece que pode parecer que eu estou trazendo aqui uma fórmula mágica, mas não é. Se você tem dúvida quer aprender mais com isso, Deixe seu comentário aqui, pode comentar, coloca sua dúvida que eu vou te explicar como que você faz isso na prática, como que você consegue. Se você quer aprofundar nisso também, volte aqui, assista os, vídeos, os outros vídeos do nosso canal. E claro, continue nos acompanhando aqui para mais dicas como essa. Então, agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. E te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus!